AgroSeries, uma marca de mais de 70 anos, está celebrando mais uma expo direto com o seu público. Fabrício, o pessoal está podendo vir, conferir as variedades, como é que está funcionando? É, nós estamos num momento muito bom é, aqui da marca. A gente está num, com um produto que está com destaque muito grande no campo, que é o AG9025. É um produto que está trazendo um novo patamar é, de produtividade para a agricultura brasileira. Nós estamos tendo excelentes resultados com ele no campo. Estamos com mais de 80% de vitórias nas áreas que nós estamos colhendo, com produtividades que estão variando aí de 220, 230, 250 sacos por hectare. E para nossa grata surpresa, nós temos resultados na faixa de 300 sacos por hectare com esse produto. O que vocês vêm percebendo em termos de mercado a nível Brasil? Eu sei que aqui no Rio Grande do Sul a marca é líder né? e no restante do Brasil. No restante do Brasil, a marca está construindo é, uma base de geração de demanda muito forte, é, uma base de acesso a clientes, é, com distribuidores, com cooperativas. Está é, tá lançando uma série de produtos para construir um caminho é, de liderança também no Brasil. Os produtores estão vindo, estão conhecendo o stand? Nosso stand estamos tá, é, tam, muito felizes aqui com a receptividade do público. Estamos no segundo dia aqui da feira, é, tivemos uma quantidade de, de agricultores muito grande aqui dentro. É, a gente pôde ter uma, uma interação bastante satisfatória e, e estamos muito felizes aqui com a feira, com o público. O que, que é a expectativa de mercado para esse ano? A gente tem uma expectativa, uh, o, o, o produtor ele, ele vem de dois anos uh, de muito, muito sucesso com a cultura do milho, tendo uh, ótimas produtividades. É, a cultura do milho também ela entra na rotação com a cultura da soja. É, você plantar milho, fazer uma rotação de culturas com a, com a cultura do milho significa você ter mais produtividade com a cultura da soja. Então o que a gente acredita é que o agricultor vai continuar apostando na cultura, vai continuar plantando, está é, tá com nível de investimento cada vez mais alto, está com nível de manejo é, também cada vez mais... É, é, mais estruturado, a gente acredita que o produtor vai apostar novamente na cultura do milho para o próximo ano. Obrigada, Fabrício. Obrigada, eu que agradeço. Eu sou Elisa Malicheschi, da 18 ª Expo Direto Cotrijal, para o portal Agrolink.